E aí galera, beleza? Dirata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, os testes voltaram, né? Vocês sabem que lançaram aí, lançou o filme do Sonic, que eu não assisti ainda, mas eu gosto muito do Sonic, joguei Sonic na época do Mega Drive, esses novos aí que lançaram, eu sinceramente não joguei, mas assim como nós testamos. O último vídeo, o último vídeo do canal É Em quanto tempo o Sonic, que é um ouriço rápido pra cacete é, Dava volta no mapa é, Foi o último vídeo que eu postei Se você não assistiu, assista Que tá bem legal Voltamos com o Sonic Só que dessa vez, irmão Vamos descobrir se o Sonic ele é mais rápido que uma RPG Certo? Como vocês estão vendo ali, a nossa assistente de palco está ali segurando o RPG. E como que nós vamos fazer esse teste, galera? Muito simples. Eu tô aqui no aeroporto de Los Santos. Lá na frente vocês estão vendo que tem uma caixa. Na verdade são uns contêineres. Eu vou lá, vou mostrar para vocês. E o seguinte, é... ela vai ficar aqui. Opa, calma. Calma que ela já tá arrumada ali. Tá vendo? Só pode ser avião atrapalhar a gente, mano. É hora avião. É hora. O negócio é o seguinte, galera, eu venho fazendo lives lá no Facebook, o link da minha página pra vocês curtirem, pra vocês seguirem lá e acompanhar as minhas lives Tá aqui na descrição, eu confesso que eu tô devendo uma live de GTA pra vocês, beleza? Eu tava fazendo uma live com o Cross de Fight Cry, inclusive a gente vai continuar jogando lá, o New Dawn, que é o último Fight Cry que saiu, e outros jogos em co-op mas eu confesso que eu tô devendo uma live de... de GTA pra vocês lá Mas é importante que você siga a página, fica ligado lá Que quando você, quando eu começar a live vão receber a notificação, beleza? Se você quiser assistir a live Eu tava querendo fazer uma live de Sonic, mas eu não sei, cara o que... o que fazer, tipo, as coisas que eu... Mano, eu tô pensando em fazer uma live de Sonic lá Então se você quiser assistir, não perder... Vai lá e siga a página Lógico Ou você vai lá, clica agora, siga e volta para assistir o vídeo Ou você assiste tudinho E quando acabar, não esqueça de seguir Que eu vou lembrar vocês no final Então eu vou mostrar aqui o percurso Ó, ela vai atirar de dessa localização Beleza? Já tá com o RPGzinho na mão Tem que tomar cuidado para não bater nela E quando ela atirar, a gente vai correr Saca? Aqui, ó e nessa área aqui, que tá esses, esses containers, o foguete vai explodir. Beleza? Então a gente vai ter mais ou menos uma noção é, de quem chegou primeiro. Certo? Quem chegar primeiro aqui, vence, irmão. Então, ó, seguinte, eu vou... Eu vou colocar aqui pra ela começar a atirar. E aí a gente já tem uma noção, mais ou menos. Eu queria no local mais longe, só que o, o míssil ele pega. Ele varia muito. Uma hora ele vai pra baixo, outra hora ele vai pra cima. Então é meio complicado. Então eu vou acionar aqui o míssil da nossa assistente. Beleza? Vai lá, mulher. Ih, ela tá em slow motion, mano. Será porque é por causa do Sonic? Aí. Ó. Vamos correr lá pra ver. Então, como vocês observam, ó. Nossa, vai muito, muito errado, ó. Uma hora bate, outra hora não. Tá vendo? Uma hora passa embaixo. Ó, mora. Porque tá, tá mirado pra pegar na caixa, ó. Mas é bem estranho, mano. Mora. Mas é isso aí. Aqui a gente vai ter uma noção. De quem chegou primeiro? Certo? Então, bora pro teste, galera. Deixa eu vou voltar aqui. Primeiro eu vou tentar fazer só com essa corrida aqui, ó. Você pode ver que ele tá mais rápido, ó. Você observa que ele tá mais rápido. Vamos ficar aqui do lado dela. Eu acho que com essa corrida eu não vou, eu não vou conseguir vencer o missional hein, mano. Aí, tem que ser ver o toque, só dos toques, ó. tik tik Vai. Aí. Vamos lá. Ah, nessa daqui, nem. Nem aqui, nem na China. Vai ser dois míssil e. Com essa corrida aqui, impossível, mano. Tem que ser com essa. Bom, per perdemos com essa, hein. Vamos ver com essa daqui. Rapaz, será que o Sonic consegue vencer? Míssel. Vamos lá, hein. Só no toquinho. Vou voltar aqui um para trás, para depois não falar. Ah, mas você começou mais, mais na frente. É que é difícil. Tem que ficar olhando para ela a hora que for para ela tirar. Vamos lá, hein. Agora. Uou! Vencemos, mano. Que louco, cara. Você viu, mano? O míssel do lado, cara. Que coisa absurda, velho. É que eu tenho preguiça de pegar aquela cinemática do, do GTA, tá ligado? Caraca, ele é mais rápido, mano. Será que é mais rápido que uma bala? Que uma munição? Que um tiro de sniper? Hum... interessante fazer em live, hein? Seria muito interessante fazer em live. Vamos de novo. Ó. Vai. Ó o míssel ali. Pô, oh, eu parei aqui, mas eu... Mano! Caraca! Eu tenho que pegar um míssil que bate ali na, na, no caixote, galera. Vamos pegar um míssil que bate no caixote. Vai. Olha ali, cara, que louco! Ué! O que aconteceu, mano? O que, que aconteceu? O que aconteceu? O boneco morreu quando bateu a cabeça Que crazy, irmão Será que a nossa garota vai estar tá lá? Galera, eu só não entendi O porquê O boneco morreu, velho Ele Acho que eu tava muito rápido Bater de frente ali com Com A O caixote Deu perca total no nosso querido Sonic Cara, seguinte, galera Hoje é, o dia que tá saindo esse vídeo é sábado, amanhã, no domingo. Acredito que pela manhã, que eu tenho feito live pela manhã, no domingão, cara, se eu acordar cedo, ou eu faço de manhã, tá? Senão eu tento fazer à tarde, mas eu, eu vou fazer uma live amanhã. É certeza. Cara, eu vou fazer mais testes com munição, com bala, é, com carro, tipo, um carro muito rápido, tá ligado? O que vocês acham? Então, a gente pode explorar mais coisas. E vocês podem também é, dar dicas. Ó, oh, faz isso, faz aquilo. Vai ser bem legal é, na live. Então, hoje eu vou fazer só com o míssil. Ixi, ele atravessa, velho. Ele atravessa o. as paradas, olha isso. Meu Deus, eu bati no, no avião aqui. A gente pode explorar mais na live, cara Vai ser bem legal, vai ser bem legal Sonic Já que o filme Tá em cartaz, né e é um personagem de jogos, né, mano Isso chama muita atenção, eu fico imaginando Filme do The Last of Us Meu amigo, eu não ia perder jamais, irmão Apesar que Nem todos os filmes de jogos são bons, né, cara O avião, o avião, que loucura Tipo Sonic versus o chato, Sonic versus uma bala. Aí eu já gravo na live e já trago pro canal. Então, segue lá a página que a gente pode fazer, beleza? Eu vou colocar vida infinita aqui para não acontecer isso aí, velho, de morrer. Não sei por que morreu, bicho. Aí, tá com visto vital. Tá? Acho que tava muito rápido e bateu ali, velho. Ou foi o misco que bateu na minha cabeça? Vai ó oh, ó, oh. nossa mano que louco andar do lado do míssil eu saí um pouco atrás eu saí um pouco atrás saí um pouquinho atrás vamos lá vai moça ó oh. se fica pra trás, irmão Bagulho louco Eu quero ver o tiro Como que você vai fazer o tiro, Dinata? É simples, é só você pegar um, um Colocar um humano Lá pra tomar a bala É só isso Vai colocar o um humano Tipo, que toma um tiro assim Vamos de novo, hein Ó Passamos, passamos Passamos o bicho do lado, que louco, velho Galera, sensacional Então é o seguinte, vocês quiserem ver mais eu, A gente brincando e testando Mais coisas com o Sonic Na live Então segue a página Aí meu parceiro Porque vai ser Demais, irmão Eu não sei, cara, eu acho que não existe Nenhum carro que, que corra mais rápido que o, que o nosso querido Ouriço Sonic A explosão do, do Miss tá dando aqui, ó a única coisa que é ruim é que ele... É... Ele tá varando o chão, mano. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse teste aí. Lá na live a gente faz mais testes. E aí vai ser bem interessante. É que, ó, ele, ele tá, tipo, atravessando as paradas, ó. Então se eu, se eu direciono... Pra, pra dentro do prédio, ele acaba atravessando, ó. Taca. Vai sair o Soniczinho. Quem assistiu, é, não dê spoiler, comenta aí. Eu assisti já o filme. O é, filme que teve bastante polêmica, né? Com aquele Sonic humanizado lá, mó estranho. Mas eles pegaram e consertaram. Tem o Jim Carrey de Robotnik. O Jim Carrey tá gordo no filme? Não sei. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Por assistir, até uma próxima...